Elas estão aprendendo os conceitos básicos de elétrica residencial e mecânica automotiva. Como ligar uma lâmpada, um chuveiro, como trocar o pneu do carro. Eu gosto bastante de fazer coisa em casa, aquele vibe do faça você mesmo. E queria aprender mais sobre uh, as redes elétricas para fazer com segurança, se for fazer alguma coisa com com eletricidade, e eu sempre achei muito importante ter maior conhecimento sobre os carros, o funcionamento. As oficinas fazem parte da programação da Semana da Mulher na UFSM, organizada pelas Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e de Extensão e pela Casa Verônica o que a gente pensa é nessa ideia de produzir assim um descentramento, um deslocamento né do, desses lugares comuns assim socialmente pensado para as mulheres e para os homens. então a gente sabe que ainda né que hoje tem mulheres nas engenharias, nas elétricas, mas ainda é uma, é uma pouca representatividade né. então a ideia é pensar também as mulheres nesses espaços e poder oferecer então essas oficinas que a gente possa desenvolver coisas que culturalmente nós costumamos não aprender na nossa educação Aprender novas habilidades é sempre muito interessante, mas essa é uma atividade que vai além. A ideia é impulsionar mulheres na busca por autonomia, mostrando que elas podem muita coisa. Fazer reparos na casa ou no carro são só algumas delas. Então pra gente é muito importante até para não ficar dependendo de, ai ah, meu irmão faz, meu pai faz, meu tio faz né, e a gente poder fazer as coisas em casa também, então para mim, é sensacional, assim, estar tá, podendo ter contato com essas coisas. A programação também contou com oficina de Muay Thai para iniciantes, com foco na defesa pessoal das mulheres. Uma mão em cima e a outra bem. Eu acredito que sempre, tá sempre o rosto. As ações no Dia Internacional da Mulher seguem com Cine Debate, oficina de boxe e, em 10 de março, com roda de conversa sobre a política de igualdade de gênero da UFSM.